Modo mistério, novas melhorias na liga de clubes, missões, novas skins Vamos conhecer também a nova tela de carregamento do Brawl Stars Tudo isso, agora, aqui, no canal Bruno Clash É, meus amigos, bora conhecer a tela de abertura nova aí do Brawl Stars Olha que doideira, vamos lá, hein, ó oh. Hum, tá top demais, mano, profundezas, meus amigos profundezas E vamos começar já naquela pegada top que é conhecer aí as melhorias, as novidades do Brawl Stars rapaziada Então vamos conhecer direto a Liga de Clubes, vamos conhecer tudo sobre Liga de Clubes, o que vai ser os jogos de clubes aí, missões e tudo mais Bom, a Liga de Clubes agora ela conta só com as contribuições é, mais altas de troféus 24 membros com mais troféus acabam contando aí, é, com é, fazendo parte da Liga de Clubes tá a, a questão de troféus, né? Então, é, os outros seis membros, eles ainda receberão recompensas, vão receber recompensas, dependendo, é claro, dos bilhetes de cada um, bilhetes usados, né, rapaziada? Os troféus máximos do clube também vão só contar com os melhores 24 membros. Então, tem seis aí pra você dar uma tranquilizada, dar uma melhorada aí. Se a galera tá subindo e quer fazer parte, pode ser que não faça diferença pra você a princípio, tá bom? E, e também o aumento das recompensas de moedas vai acontecer pro top 3 do clube O que é bem legal, em 15% Então isso é bacana, o top 3 do clube, quem brigar ali pra ficar entre o top 3 vai ganhar mais 15% aí é, Isso é muito bacana Vamos dar uma olhada aqui, ó Nessa tela, tá aqui, jogos do clube A gente vai aqui já direto pra essa informação pra entender Jogos do clube chegaram, joga com seu clube e ganha recompensas da loja do clube toda semana Toda semana, cada semana terá um jogo do clube ativo então ou vai ser semana da Liga de Clubes ou vai ser semana de missões do clube, tá? Na Liga de Clubes você joga contra outros clubes na liga de clubes para tentar conseguir maior recompensa de posição e subir nas ligas. Como a gente já conhece, né? A semana de missões do clube vai ter aí algumas missões para galera completar. Então complete três missões especiais para ganhar pontos pro seu clube. Quanto mais missões seu clube completar durante a semana, Melhor será a recompensa de todos Olha que top, agora vamos ver mais A respeito da Liga de Clubes Semana da Liga de Clubes, batalhe contra Sete clubes na semana da Liga de Clubes Joga em eventos da Liga de Clubes Em três dias distintos para obter maior classificação De troféu do clube, tá, é isso É preciso usar ingresso para jogar Em disputas da Liga, como a gente já sabe né? O melhor clube da semana ganhará as melhores Recompensas, clubes serão promovidos e rebaixados Como a gente já sabe também Bônus, joga com colegas do clube para ganhar mais na, é, Ganhar troféus de extras nas disputas, a gente já sabe também Agora vamos ver as missões Semana da Liga de Clubes Não, é, opa, vamos para a próxima Missões da Liga de... Semana da Missões de Clube Durante a semana de missões do clube você receberá três missões para completar Então, três missões para completar durante essa semana Ao completar missões você garante pontos para o clube Quanto mais pontos o clube ganhar na semana, melhores serão a recompensa de todos Complete pelo menos uma missão do clube para receber a sua recompensa Aí ó, fica ligado hein Joga com colegas do clube para ganhar progresso em dobro na missão Isso é bem bacana também, aproveite hein E também tem a loja do clube Ao jogar na liga de clubes, completar missões Você ganha moedas do clube Que podem ser usadas na loja do clube, top Na loja você pode acelerar seu progresso em até 50% e Encontrar visuais exclusivos Vamos dar uma olhada nessa loja do clube, tá aqui ó É lá, a loja é mais ou menos na pegada que a gente já conhece você pode acelerar o progresso, a, a adquirir visuais exclusivos, etc. Tá aí tudo pra vocês, como a gente já tem a ideia, tá? Deixa eu ver aqui a semana da Liga de Clubes. Nada mais é do que aquela, aquela imagem que tá aí embaixo. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada. Essa próxima é a semana da Liga de Clubes. É isso? Ah, tá, tá. Aqui, então, tá marcando que daqui 4 horas e 49 começa a semana da Liga. E aí vamos ter aí a, a disputa de Liga, como a gente já conhece nesses modos aí que a gente tem, então tem bastante coisa legal aí pra gente, pra gente poder é, jogar então vai ser semana sim, semana não de liga, nas que não tiverem liga vai ter missão o que é muito top, uma coisa bem legal, nem né? na liga, na, nas, nas ligas, a gente vai poder agora ter sugestão, né? na liga estelar a gente pode dar a sugestão pro, de Brawlers para o nosso amigo, nosso companheiro então você pode ver os brawlers do, do companheiro e poder fazer sugestões, o que é bem legal, galera. Bora dar uma olhada agora no modo mistério, mano. O que, que será isso? Modo mistério, rapaziada, tá aí, ó. Vai aparecer um slot novo pra vocês, o modo mistério. É um mistério, né, rapaziada? Como o próprio nome diz, a gente já tem a imagem aí, ó. Mystery Mode. O modo do jogo e o mapa e os modificadores são sorteados. É um verdadeiro mistério que você vai jogar. Então, é, ele vai ser jogado da seguinte forma, rapaziada, quando você clicar aqui pra jogar, ele vai ter é, um, um selecionado, é, um modo de jogo e também aleatoriamente um modificador, olha que top, mano, que doideira, então ele vai escolher um modo de jogo, um mapa e um modificador aleatoriamente pra você, você vai ter que jogar ali, se virar no GG e fazer a boa, tá? E isso daí tudo, é claro, é realizado, é, é escolhido via é, Brawl Stars, realmente, o, o sistema manda pra gente e vamos pra cima com o que vier, não tem muito o que fazer, tá galera? Bom, vamos dar uma olhada então agora nas skins, vocês gostariam de saber das skins? Bora ver as skins mais tops do Brawl Stars! Bom, vamos começar aí com, é claro, o Fang Polvo Fang Polvo, 79 gemas é mais ou menos o que vai custar aí, o que pode custar ele na loja Mas você pode ganhar ele também nas, nos sorteios que estão acontecendo Eu vou deixar os links aqui na descrição pra você o, Eu tô sorteando também junto com outros criadores, então você pode ganhar aí E ter antes de todo mundo no jogo esse Fang bonitão aí O Fang Polvo, ó que top, ó que legal que tá esse Feng polvo, ele custa 39 gemas, mas pra você pode sair de graça caso você seja um dos sorteados Se liga, link na descrição Qual será a outra skin, hein? A outra skin é o Colt Tubarão, ele vai vir aí no Brawl Pass no patamar 1 É esse daqui que tá na tela pra vocês, o Colt Tubarão Bem legal, todo estiloso, meio brabo esse aqui, é marrento O Colt Tubarão, gostei aí da arma dele, são tubarãozinhos E a também... A, a bandana ali também é muito legal É bandana que chama? Não sei se chama, mas bandana Tá com um cinto top, muito legal Uma calça lá pra cima, puxada, top demais Esse é o coach tubarão De graça aí pra quem adquirir O Brawl Pass Tá no patamar 1, então vamos dar uma olhada na Belly A Belly Coral É rapaziada, essa aqui é a Belly Coral Olha que top também que tá, tá bonita Demais, mano A Belly Coral, tem até aqueles negocinhos daí, Como se fossem chifrinhos, mas são cora uh, coral né Coisas de coral e, e a galera vê aí os detalhes na capa, na, na parte de cima ali do capuz também Tem ali tipo um tubarãozinho na, na arma, tá muito legal também Essa é a Belle Coral que tá com óculos aí, óculos verde top da balada Belle Coral, top demais E o Brock? Será que o Brock Carteiro tá legal? Vamos dar uma olhada Esse é o Brock Carteiro, meus manos, olha que top que tá ele Tá muito legal, muito legal mesmo. O Brock Carteiro tá muito bacana. É uma entrega, né? É uma entrega presente de grego, eu diria. Porque vem ali logo a bazucona dele lá dentro. Mas ele tá até com crachazinho, boné, óculos. Tá muito bonitinha, mano. Essa skin do Brock Carteiro, mano. Muito top mesmo. Fizeram até uma brincadeira do meme, daquele mano que faz assim, né? Muito top. O Brock Carteiro tá bonito demais Ele vem aí na Liga Estelar Além, é claro, desse kit aí de, de skins da, Nas profundezas, é, inspirado nas profundezas Vem também o Pharaotis Que vem no Brawl Pass no patamar 70 Mas esse a gente segura e mostra pra vocês logo mais, rapaziada Bora dar uma olhada então agora Nas skins em parceria com o BT21, BT21 Bora lá Esse é o Edgar Tata Edgar Tata tá aqui pra vocês É a nova skin aí inspirada ou Inspirada não, criada pelos rapazes do BTS BTS ali rapaziada Do K-Pop Desenharam aqui o Edgar Tata Muito legal É, eles, essas skins vão ser mais ou menos aproximadamente 149 gemas Ainda não tá confirmado, mas mais ou menos nessa pegada. Esse é o Edgar Tata, vamos dar uma olhada no Rufus Chime. Esse é o Rufus Chime. Isso aí, ó, mudou legal, já tirou aquela aparência, como disseram, tirou a aparência de bravo, de mal. Ele veio bem fofinho, bem bonitinho. O Rufus Chime, esse é o Rufus Chime. Agora, vocês estão curiosos pela Bibi RJ? Bora lá. Essa é a Bibi RJ, rapaziada, para vocês aí, ó bem maior né do que o normal a Bibi grandona mano meu Deus tá com um taco top ali bem fofinha também muito legal mas tô ansioso para conhecer também Sandy Coia e aí será que é legal e eu apresento para vocês o Sandy Coia Sandy Coia tá aí para vocês ó que fofinho dormindo cara de dorminhoco mesmo mano cara de dorminhoco tá top aí o Sandy Coia olha que legal os detalhes ele dorme ali né, até no, na na num no saquinho ali muito top esse é o Sandy Koya Vamos dar uma olhada agora no Jack Jack Cook E aí pra vocês, o Jack Cook Olha que legal, mano Esse aqui, a G gostou demais, mano Achou muito top, curtiu Jack Cook ali, fica pulando Muito top, muito bacana O Jack Cook também Aí, dessa parceria com a Line, né Que aí é bit 21 Com o Brawl Stars Bora dar uma olhada então agora com o Meng Bull Será que tá legal? Galera, vocês já viram um Bull tão fofinho como esse, é um cavalinho Bull É um cavalinho Bull, Tô até com mullets ali, ó, tá com um mulletzinho brabo Cavalinho nas costas ali, esporinhas ali na perna, na perna, no pezinho Tem ali até um, como se fosse um piercing, né, no, no, na arma, igual aquele tá no nariz também ali tá hora Esse é o Bull Mang, mano, Bull Mang, mas não é o último O último que a gente traz é o Tiki chuk. bora lá e tá aí pra vocês o Tiki Shook, tá top demais também, muito legal, gostei. Essa eu achei muito legal também, Tiki Shuki tá muito bacana, cabecita ali, mó cara de bravo, né mano, muito louco. É o Tiki Shuki. gostei muito, galera. Como eu disse pra vocês, aproximadamente 149 gemas aí na loja. Também vão vir aí skins douradas e prateadas do Fang, da Bonnie, da Janete, do Grom, da Eve e também da... Penny, galera. Agora tem uma outra skin que a galera gostou muito também, hein? que vai ser che que vai chegar em agosto. Bora dar uma olhada na DJ3MZ. Essa é a DJ3MZ produzida aí pela Bound Duck, skin aí feita pelo Bound Duck, que é um da, uma skin do Super Cell Make muito legal e tá linda realmente da MZ. Ó, essa skin tá muito top e pra mim uma das melhores skins aí com certeza. Top demais, tá bonita pra caramba essa skin da AMZ Agora tem a MZ DJ e o Frank DJ Dá pra fazer uma balada os dois, né mano? Que loucura, rapaziada Comenta aí embaixo qual das skins você mais gostou Qual mais você curtiu, rapaziada Comenta aí que eu quero saber também, meus manos Vai, de qualquer forma tem muita coisa legal também, rapaziada Tá, tem, tá cheio de coisa legal Ah, e tem mais coisas pra vocês também, ó Vou dizer o seguinte, rapaziada: além disso, além de todas essas novidades, temos também os desafios. Desafio vai ter desafio da Brad Randoms, da Penny, da, dos três desafios do modo de jogo, três desafios de modo de jogo, o desafio mais difícil de todos, eles chamam também, e o desafio do aniversário do Clash of Clans. São desafios que vocês pediram e a galera fez. Além disso, eu vou colocar aqui na tela algumas coisas para vocês: tem novos sprays para vocês, muito legais também. Que estão chegando, Brawlers é, específicos ali também vão ter aí: A Rosa, o Bali, o Poco, é o Primo, Daryl, o Carl, o Rico, Jack, Penny. E vai ter é, novidades também com o desafio do aniversário do Clash of Clans, como eu disse pra você: é, Vários desafios que vêm neles, né? As skins do bt é, 2 and 1 que vieram também. Então, esses são os detalhes bastante legais. Mas de extra aí pra vocês: Vocês vão ter também, ó. Novos ícones de perfil, tô passando algumas coisas para vocês aí também, as imagens É, ícones da Liga Estelar, tem skins muito top é, coisas Bad Randoms, luta nas profundezas, muito legais aí também E bandeira de pirata, tem muita coisa top para vocês aí que tá chegando Tão vindo aí coisas novas para vocês, tá bom? Muito legal, muita coisa aí pra passar para vocês Tanto que não acabou, e a gente vai voltar assim que a gente puder com mais novidades pra vocês, tá bom? Pra isso, não esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, estamos voltando com tudo e precisamos do apoio de vocês, tá bom? Muito obrigado, tamo junto, valeu! Bruno Clash partiu! Falou e foi!